Olá, meu nome é Murilo Fernando e hoje estou apresentando o quarto episódio de Um Futuro Alternativo da América do Sul. Espero que gostem. Fui. A América do Sul está passando por inúmeras revoltas, protestos e ataques. Todos os países do mundo, principalmente os Estados Unidos, China e Rússia, estão de olho na América do Sul. A América teme o surgimento de novos países socialistas e possíveis novas guerras. Coisas mesmas podem mudar a economia do mundo. O governo dos Estados Unidos já discute sobre o assunto-tema, o até mesmo circula nas conferências da ONU sobre o que fazer diante dessa situação. O governo da Rússia já se pronunciou em apoiar o governo de Maduro e o novo governo do Peru. Isso só aumenta a tensão entre os Estados Unidos e os países do mundo. Na Bolívia, foi iniciada uma votação para abolir todo e qualquer partido de direita do país, realizada pelo deputado do Partido Socialista da Bolívia, Juan Oliver. Algumas pessoas esperavam que a votação fosse encerrada com resultado negativo, por maior parte contra, porém, a votação foi encerrada com 58% de votos a favor da abolição dos partidos de direita no país. O governo declarou que todo e qualquer partido que continuasse ou insistisse em continuar seria então declarado uma organização ilegal e até possivelmente criminosa. O partido atual o governante realizou discursos que argumentassem a favor da oposição, porém alguns grupos de pessoas acreditam na possibilidade de corrupção por parte do governo. Alguns países sul-americanos, como Chile, Brasil e Argentina, pronunciaram-se que a punição dos partidos de direito na Bolívia são amorais e contra os valores democráticos. A situação na argentina só veio a piorar, o partido social-liberal que está sendo chamado popularmente de libertador, vem aumentando seu apoio em sua rivalidade contra o governo. Muitos discursos e protestos foram e estão sendo realizados, entretanto um desses discursos acabaram em uma trágica situação. Militares cercaram uma praça pública com 43 pessoas, 21 delas foram mortas e 15 feridas. O apoio do governo só vem caindo. Consequentemente, o número de apoiadores do Partido Libertador vem aumentando. Acredita-se que o partido esteja sendo apoiado pelo governo da Venezuela. Aliás, dizem também que o novo líder do Partido Libertador seria um venezuelano. Seu nome seria Pará. Thank you. No Chile, o líder do Partido Socialista retirou-se junto com um economista e mudaram para outro partido, o Partido Nacional do Chile. Isso fez grande parte dos apoiadores do Partido Socialista e seguidores do líder ganharem muitas dúvidas sobre o porquê disso. Até mesmo a popularidade do partido caiu. Mesmo assim, o Partido Socialista declarou que continuaria até as eleições, porém não explicou nada sobre o porquê do ocorrido. O governo do Peru está melhorando e investindo em seu exército. Também será obrigatório servir ao exército com 20 anos. A propaganda do exército também está evoluindo. O governo declara que irá acabar com sua oposição o mais rápido possível e finalmente se estabelecer como uma grandiosa nação. O líder da oposição e também ex-presidente do Peru pronunciou-se e pediu ajuda à ONU. Para que enviasse pelo menos a chuva. Logo após, o exército peruano iniciou a Operação Circulin, no qual cercaria toda a região e possivelmente haverem membros da oposição. Muitas pessoas foram mortas e outras foram presas. Mesmo assim, o presidente e líder da oposição escapou e está vivo. A ONU aceitou ajudar, sendo enviados suprimentos com apoio através do território brasileiro.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 Antes de terminar o vídeo, gostaria de dizer que criei um servidor no Discord, lá vocês poderão me mandar seus países fictícios e fanarts, que eu colocarei no final dos vídeos dos mesmos, link na descrição e no meu comentário fixado. Fui.